Extensão em Foco. Notícias e entrevistas com quem faz a extensão na nossa Universidade. Apresentação, Vicente Fonseca. Boa tarde, ouvintes da Rádio na Universidade. Essa é mais uma edição do programa Extensão em Foco. Hoje trazendo um projeto que foi premiado no último Salão de Extensão. Programa por dentro da URCS, um programa de extensão que tem como objetivo principal estimular o acesso de estudantes oriundos de escolas públicas ao ensino superior. E para conversar com a gente sobre esse programa... A gente tem aqui a Luciane Bello, que é uma das, coordenadoras, uma das coordenadoras do programa e é técnica do DEDS, departamento, nossa colega aqui da Pró-Reiteria de Extensão, e o Jorge Osório, que é bolsista, aluno do Serviço Social aqui da URGS. Uh, queria iniciar falando, perguntando, uh, como a gente normalmente inicia as entrevistas aqui, falando um pouco sobre o histórico do projeto, como é que surgiu a ideia de, de iniciar por dentro da URGS, a partir de que necessidade vocês viram aí a oportunidade de criar esse projeto. Boa tarde. Boa tarde. Bom, a gente tinha já um programa de apoio ao acesso ao ensino superior, à universidade, e já fazia alguns anos, e ano passado a gente fez um pouco diferente. Né? Esse É um programa, né? o programa por dentro da URGS, e ele vem com três eixos de atuação, diferente de como vinha acontecendo o programa anteriormente. Ah, que a gente acompanhava mais um curso pré-vestibular popular que é, funcionava na Restinga, né? Esperança Popular. Então, no, a partir do ano passado, a gente fez parcerias com escolas públicas e com a escola Liberato Salzano, que é, é, tá ali no Sarandi. E a gente, então, tem três eixos, né? O primeiro eixo são visitas nas escolas... A gente faz visitação em escolas públicas para alunos do ensino, uh, preferencialmente do ensino médio, mas já fizemos também para alunos do nono ano. E isso em Porto Alegre, na Grande Porto Alegre. A gente já foi para gravar Caí, para mão para... Canoas, canoas. Cachoeirinha. É. Temos mais dois... Uh escolas para atender também, uma em Novo Hamburgo e outra em Eldorado, Eldorado. do Sul, que agora é dia 20. Então, vamos fazer essa visita lá também. O programa tem toda a região metropolitana, então, sim, boa parte sim. dela, né? Sim. E o segundo eixo são as capacitações, né? Então a gente uh, faz a capacitação para o público interno e externo da universidade. São para técnicos, para professores, para estudantes, e também para a comunidade, porque a gente sentiu que muitas pessoas não conseguem acompanhar as mudanças que vêm acontecendo no sistema de reserva de vagas na universidade, que é o nosso foco. A gente tenta aproximar né, a universidade das escolas públicas com esse foco do sistema de reserva de vagas. Então, a gente fala sobre a universidade, né, como é que ela funciona, quais são as formas de acesso, porque tem acontecido mudanças, né? a questão do SISU, né? do ENEM e o próprio sistema de cotas, né? que vem sofrendo alterações a cada ano. Então, a gente faz essas capacitações, a gente fez ano passado duas capacitações, né? uma que a gente é, enfocou mais a questão do acolhimento, ações afirmativas e o acolhimento, e a outra mais a gente focou a questão da permanência na universidade. Então, a gente tem parceiros nesse, nesse programa. Né? A gente trabalha junto com a Prograde, Pró-Reitoria de Graduação, a PRAE, que é a Pró-Reitoria de Ações Estudantis, com a CAF, que é a Coordenadoria de Ações Afirmativas. A gente também tem trabalhado bastante com o um Programa Incluir, né? que trabalha com essas questões das pessoas com deficiência dentro da universidade. A gente trabalha com a Biblioteca Central também e... Uh, agora a gente está com a parceria com a Secretaria de Comunicação. Então, esses são dois eixos. O terceiro eixo, bom, ainda falando sobre a capacitação, a gente está com uma terceira capacitação que iniciou semana passada. Era justamente um dos focos dessa entrevista, como é que está sendo essa capacitação, qual é o objetivo dela? Isso. A gente está trazendo temas né, mais atualizados sobre as questões de ações afirmativas na URGS. Então, a gente está enfocando. Semana passada, a gente teve com o professor José Carlos dos Anjos, né? que é professor do Instituto de uh, Filosofia né? da, da URGS, a questão do sujeito de direito das cotas. Né? Quem é uh, o sujeito de direito negro, né? esse, esse percentual do, dos, dos cotistas? porque tem dado muita polêmica né, nessa questão do pardo, do negro, do preto, né, e a gente tem, tem visto uh, vários questionamentos. Nos próximos encontros, a gente vai lidar uh, com outros temas. Com a questão das pessoas uh, com deficiência, que vai ser essa semana, a gente vai uh, trabalhar com o programa Incluir, né? Nas próximas, uh, nos próximos encontros, a gente vai trabalhar uh, com o resultado das comissões de aferição, né? como é que tem sido o trabalho das comissões e como tem sido o impacto dos números né, desse sistema de cotas na universidade. Vamos trabalhar também com a atualização dos editais da PRAE, né? porque os, os editais eles têm mudado bastante do ano passado para esse, né, todas as formas de seleção, as formas de funcionamento mesmo das bolsas e de vários benefícios têm mudado. Então, a gente vai trazer né, uma atualização para a comunidade e de, é, depois né, nós vamos ter um encontro uh, para a gente conhecer um pouco melhor as formas de comunicação dentro da universidade. Então, a, a rádio da universidade, TV da universidade, Uh, o jornal. Né? Então, de que forma que acontece né, essa comunicação dentro da universidade e fora. E também uh, as formas de pesquisa, formas de acesso, né, as maneiras que às vezes a gente tem a biblioteca, as bibliotecas, né? porque a gente tem um sistema de bibliotecas dentro da universidade. E as pessoas muitas vezes não sabem como acessar e mesmo estando fora da universidade tem uh, direito a esse acesso, né, de pesquisar, de utilizar o espaço da biblioteca. Então a gente tenta também uh, compartilhar né, essas informações. Bibiana Dávila, boa tarde. Boa tarde. Então, nesse trabalho que vocês têm com os alunos do ensino médio, vocês percebem que a maior parte das pessoas tem conhecimento de todas essas ações afirmativas que existem dentro da universidade, ou ainda é algo que não chega assim, para esse público que de fato seria, poderia usufruir dessas ações todas que a universidade vem ao longo dos últimos anos desenvolvendo? Não, infelizmente, a gente encontra bastante dificuldade desse, de conhecimento da, desses assuntos né, fora da universidade e é através dessas capacitações que nós, nós fizemos é que nós tentamos levar a melhor informação para esses alunos das escolas públicas a gente percebe que muitas vezes os professores não têm as informações né? então as informações não chegam até os estudantes porque realmente essas informações estão muito distantes são professores que não se formaram na universidade pública que nunca entraram na, numa universidade pública e isso não está ligado com a distância da universidade, porque às vezes tem escolas que a gente vai muito próximas da universidade, né, de uh, prédios da universidade, em algum dos campi, e as pessoas não sabem que é, o que é a URGS, que não, não tem mensalidade para pagar, né, que, não, uh, que existem benefícios para que as, né, os estudantes possam permanecer na universidade. Então, essas informações realmente não chegam até essas escolas. Por dentro da URGS, ele tem parcerias com, falaste né, Luciane, uh, Praia, Prograde, CAF Incluir, Biblioteca Central, SECOM, não sei se estou esquecendo de algum outro órgão aqui da universidade, uh, mas enfim, e como lidar com um programa tão complexo, pega em três eixos distintos, e com, uh, com tantas outras instâncias da universidade envolvidas? A gente tem um grupo de bolsistas, né, e tem a equipe do DEDES, que... Uh, também trabalha né, com nesse programa Então, assim ano passado a gente tinha um número menor de bolsistas Mas a gente conseguiu avançar bastante A gente conseguiu uh, trabalhar bem Mas não conseguimos atingir o objetivo que era uh, Formar o curso pré-vestibular no Escola Liberato né, Que esse é o terceiro eixo A gente conseguiu fazer só nove encontros aos sábados uh, No final do ano né? E aí a gente ali também ah, foi conhecer um pouco melhor a comunidade, conhecer a escola E a gente fez um projeto piloto, funcionou muito bem E assim, das pessoas que se inscreveram, muitas pessoas passaram no, no vestibular Muitas que nem acreditavam que tinham condições de, de fazer a prova Algumas né, já tinham se inscrito, mas não pretendiam fazer a prova né? Fizeram aquelas, aquelas, participaram dos encontros e foram muito bem-sucedidas, assim, em cursos de alta densidade até. A gente teve alunos que passaram em no, nutrição, jornalismo, engenharia, né, foram, são cursos que têm uma, uma grande procura. Aí, agora, esse ano, a gente começou até essa semana o curso pré-vestibular popular liberato a gente conseguiu fazer, então são três dias por semana que a gente vai levar a, as, os professores né, com um, um turno né, para cada um, uma disciplina, tem um horário. A gente vai fazer também esse experimento, né, a gente vai ver como é que as coisas vão fluir, como é que vai, vai acontecendo. E aí a gente vai avaliando se a gente vai ter condições, de repente, de aumentar até o número de dias né na semana. Mas a gente tem visto assim que a procura foi muito grande, mais de 200 pessoas se inscreveram. A gente teve que fazer uma seleção né socioeconômica e a gente também deu prioridade para alunos negros, indígenas, pessoas com deficiência e trans. né Esse foi o público que a gente divulgou que seria o foco do curso, porque são as pessoas que a gente uh, vê que são uh, realmente os sujeitos de direito de cotas na universidade. Então, assim, a gente fez uma seleção, começamos com 50 selecionados agora, né? E a gente está sentindo isso, assim, que o público, esse, esses estudantes, eles estão muito motivados. Né, eles são alunos da escola são pais de alunos da escola são pessoas que moram ali na comunidade né, na, na região e às vezes até de outras cidades a gente tem vê, visto assim que a gente imaginava que tivessem pessoas mais próximas da escola mas a gente vê que tem gente da região metropolitana que está vindo porque ali na zona norte não tem um curso pré vestibular popular né, no momento já é... Uh, aconteceu alguma iniciativa, mas no momento não, não tinha, não Sim. tem, né? Então, a gente está bem surpreso, assim, com a procura, né? E tá, uh, posso dizer, assim, que está fluindo muito bem. A escola está recebendo muito bem, está dando muito, um apoio bem, bem grande. E aí, a gente está, além dos bolsistas do programa que fazem, atuam nos três eixos que eu falei, as visitas nas escolas, as capacitações e o curso pré-vestibular, a gente também montou uma equipe, um grupo com educadores voluntários. Então, as pessoas que estão hoje se dedicando né, a ensinar no curso pré-vestibular são educadores voluntários. Tem pessoas da universidade, alunos da universidade, servidores da universidade, e pessoas de outras instituições. A gente tem uh, pessoas uh, que têm origem, né, na PUC, na Uniasselvi, em outras instituições assim. A gente também foi uma coisa que nos surpreendeu, né, do interesse dessas pessoas participarem do, do programa. E que a gente sabe que a URGS é historicamente um lugar bastante elitizado, né, tanto nos alunos quanto nos professores. Então, qual a importância, vocês acham, de ter mais diversidade nos alunos e mais tarde também daí nos professores que vão estar aqui dentro? A, a, a grande importância disso tudo é, é a, o envolvimento da sociedade né? Da, nesse, nessa diversidade, como tu falou. Que a, a universidade, hoje tu vai pelos corredores da universidade, tu vê diversas, uh, uh, até nacionalidades, né? pessoas estrangeiras têm, também. A, eu estudo tipo nosso aqui e também a, tu vê pelas vestimentas das pessoas né, a, o o jeito de falar das pessoas é bem diferente daquela elite que tinha antigamente né. Hoje, Mas eu tu acho vê que, e chamando é? a atenção né que é, que ser diferente não quer dizer que seja melhor ou pior é. né que eu acho que a gente está descobrindo com essa diversidade muitas potencialidades então, a gente está vendo que tem muitas pessoas que realmente tinham condições de estar na universidade, Absolute, mas não tinham oportunidade, não acreditavam que poderiam entrar numa universidade, mesmo que o desejo existisse, mas não tinha, não tem modelos, né? não tem pessoas próximas, né? nem na família, nem na, na comunidade, que tenham é, vivido essa experiência. Então, isso torna as coisas muito distantes. Muitas pessoas que a gente conhece, que estão hoje na universidade, que entraram por cotas, a gente conversando, vê que assim, o sonho existia, já de mãe, de pai, né? que incentivam, que... mas realmente não sabem o caminho né? que tem que percorrer. E eles olham os prédios, né? Nossa, que prédio enorme! O que, que tem aí dentro? Isso não é para mim. Né? Isso não, não é o meu mundo. Mas aí a gente hoje vê... Que muitas pessoas fizeram vestibular sem fazer curso para vestibular e passaram pela primeira, na primeira tentativa entrar na, na universidade. Porque existia a possibilidade de cotas, mas eles muitos nem precisaram das cotas para entrar, porque eles tiveram um desempenho tão bom que entraram pelas vagas universais. Então a gente vê... Que essa diversidade Que muita gente antes né, Da implantação das cotas colocava como Se fosse uma coisa negativa né, Que é depreciar, ou, ou, né, ia depreciar e diminuir a qualidade da universidade Ia acirrar os, os ânimos, né, o racismo A gente não tem percebido isso A gente tem percebido assim que uh, Muitas pessoas uh, Estão dentro da universidade E realmente elas Têm condições de estar aqui Elas têm condições de fazer o curso de se formar a gente já tem vários alunos né que, que se formaram cotistas e aí a gente uh, trabalha isso no nosso na no nosso grupo né de bolsistas também é uma diversidade que só nos enriquece a gente está aprendendo todos os dias a gente tem bolsistas ali de 18 anos a, a 50 anos né então assim a gente procurou também uh, trazer nesse perfil uma diversidade então assim a gente tem homens, mulheres, tem uh, negros, brancos, uh, a idade, essa questão da idade. A diversidade né? dos cursos também, né? Tem filosofia, tem serviço social, no meu caso, tem de contábeis, tem engenharia eletrônica, engenharia de, de, de Minas, uh, tem psicologia, né? são vários cursos que tem dentro do bolsista. E uma grande também, é essa diversidade que tu fala também, é... a o, o bolsista em si, né, a, a maioria deles é o primeiro da, da, da família que está fazendo a universidade. Tá? E essas pessoas que entram a, a, né, na, na universidade, a, por que, que a, a Luciana comentou agora que não caiu a, a qualidade da universidade né? Esse pessoal que entra, parece que eles com mais garra tá? de querer conseguir, porque como ele, parece que é, é, é o primeiro da família a entrar, eles vão entrando e estão fazendo esse trabalho. Tá? E, e essa também divulgação que nós fizemos nas escolas públicas, quando a gente mostra o, o vídeo do, da, da universidade para os alunos, eles ficam encantados com todo o ambiente aquele que nós ligamos para eles, né? e todas a formas de entrar e de permanecer também, que é a URGS oferece eles. teve uma experiência que a gente teve numa escola que a gente é, fez eles fizeram sempre as escolas entram em contato com a gente né a gente tem uma página que é www.urgs.br/barra por dentro da URGS, ali a gente tem todas as informações que existem nos vários setores da universidade mas a gente tentou fazer de uma forma mais direta e mais uh, informal então tem uma parte sobre as cotas, uma parte sobre o ingresso, de uma forma geral, e sobre a permanência. E ali também existe a possibilidade das escolas entrarem em contato e agendarem né com a gente. E uma das escolas que a gente que entrou em contato, a gente foi é, visitar, conhecer a escola, para combinar, porque foi a primeira escola que a gente foi, ano passado. E daí as professoras disseram que não me adiantar a gente ir lá explicar o que que era a URSS que era em aí. Ela disse que aquilo era tão distante, era um mundo tão distante, que as crianças não iam conseguir entender do que, que a gente estava falando. Que elas preferiam trazer os alunos aqui. Elas se, se mobilizaram, eles reservaram lá um ônibus e trouxeram as crianças aqui para a A gente conseguiu uma sessão no Planetário, uma sessão ao vivo, né? Até a Daniela, que é a diretora do Planetário Ela se colocou à disposição Fez essa essa programação né ao vivo para os alunos Depois a gente conversou com eles sobre a URGS né, Mostrou que aquilo era só uma parte Porque ali a gente levou eles no campus da saúde né E depois a gente fez um passeio Conhecendo os outros prédios E fomos até a biblioteca da, da psicologia Também fomos muito bem recebidos E... Né? A gente passou e pela aí? Fabico também, mostramos é. onde é que era a, a, o, restaurante o restaurante universitário, a odontologia, a medicina, onde que dá, o do próximo. Mas uma coisa interessante que no caminho que a gente estava fazendo, um aluno perguntou, Sora, onde é que tu estudou? Qual o prédio? Dela disse, eu não estudei na URGS, eu nunca entrei na URGS. É a primeira é a vez que eu estou entrando junto com vocês. Então, quando ela diz que era muito distante para os alunos, ela também estava falando dos professores, né? Que eles não têm ah, informação, como eu disse, estudaram em outras universidades, não têm essa experiência de, de URGS, né? E aí foi bem interessante. Muito bem, Luciane Belo Jorge Osório do Programa Por Dentro da URGS. Muito obrigado pela participação que nos extensão em foco e parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigada Nós pela é oportunidade. Nós agradecemos essa oportunidade de... Divulgar mais o nosso trabalho. Extensão em Foco fica por aqui. Produção de Bibiana Dávila, apresentação de Vicente Fonseca e técnica de Luiz Fogaça. E Nós voltamos na semana que vem. Extensão em Foco. Notícias e entrevistas com quem faz a extensão na nossa universidade. Apresentação: Vicente Fonseca.